Olá, meus queridos, graça e paz. Olá, ministros do Ministério de Louvor. No dia 12, agora do mês 10, numa segunda-feira, feriado, nós estaremos nos encontrando para um tempo de louvor e adoração em nossa igreja. É um tempo para uma convocação para você que é ministro. Só é justificável a sua ausência por dois motivos. Ou ele pode ser um motivo de saúde, enfermidade, ou de repente um trabalho né, da sua empresa que vai estar trabalhando nesse dia. Por que desse evento e da importância de você estar nesse evento? Eu posso dizer que são dois motivos fundamentais. O primeiro deles está em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde a palavra de Deus diz Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Creio que você já saiba que no dia 12 o Brasil adora a padroeira da nossa nação. Então a Igreja de Cristo ela não pode se calar diante disso, pois na esfera espiritual há consagrações de criança para a padroeira do Brasil, tanto que nesse dia também é comemorado o Dia das Crianças. Todos os anos nós, igrejas, nós realizamos um evento para combater nas regiões espirituais aquilo que o inimigo criou para enganar o coração dos filhos do Senhor. E por isso que você, Igreja de Cristo, Ministro do Senhor, é convocado a participar desse tempo. Um segundo motivo está em Salmos 150, versículo 6, quando ele diz: Todo ser que respira louvem ao Senhor. Então, nós, ministros de louvor, nós precisamos aprender a depender mais do Senhor nos momentos em qual nós ministramos o louvor em nossa igreja. Eu vejo que ainda na maioria das vezes nós estamos preocupados mais com as notas musicais, com a letra cantada, com a posição em pé, sem uma dependência maior no Senhor. Então durante a semana, esses próximos dias, eu estarei postando mais alguns vídeos e explicando como será esse tempo de louvor e adoração. Vai ter músicas? Sim, claro, mas vai ter muita adoração. Para isso, eu gostaria que você me ajudasse a criar uma playlist para esse dia. De preferência, as músicas que a igreja já conhece, com as notas fáceis de tocar, ao ponto de nos colocarmos em adoração, sem se preocupar com as notas ou melodias. Quais são as músicas que estão em seu coração para esse dia? Então faz assim... Coloca aqui na caixa de diálogo no YouTube. Já vai curtindo esse vídeo e se inscrevendo no meu canal, se ainda você não é inscrito. Se inscreva que logo, logo eu postarei mais alguns vídeos falando do que é uma adoração que toca o coração de Deus. E como será esse tempo no dia 12 do 10 ah, para eu saber se você assistiu e está por dentro das informações, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe, é, compartilhe as músicas que você gostaria de expressar ao Senhor nesse dia da adoração. Nós vamos já ter uma playlist de umas 10, 12, 15 músicas né, à disposição do Ministério de Louvor. E aí logo logo eu vou passar um pouquinho mais de direções e como nós vamos fazer nesse tempo de louvor e adoração. Por isso eu gostaria de saber quais são as músicas que você carrega no seu coração e de repente seria muito importante nós colocarmos nesse dia de louvor e adoração. Fique à vontade para poder expressar aquilo que você está carregando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.